Vamos falar de prosperidade de uma maneira mais abrangente, porque não existe essa caixinha, prosperidade, receber amor, receber... Tá? As pessoas estão nessa separatividade, não. A maneira com que eu me relaciono com o meu dinheiro tem a ver com o que eu... Como é que eu me relaciono com o meu merecer. de está voltado para a vida. Então, mas eu vou tentar trazer de uma maneira mais linear para você isso. Primeiro, só prospera quem está virado para a vida. Só prospera quem está com a força que vem através do Pai, como... Né? O que, que é a força de pai? Não é só meu relacionamento com meu pai. As questões inconscientes, se eu tentei salvar meu pai, se eu tentei excluir meu pai tomando as dores da minha mãe, se eu estou virado para trás, se eu estou casado com um deles, eu não estou virado para o fluxo da vida. Esse caminhar, prosperar, trazendo firmeza, realização, materialização, prosperidade, eu não estou tomando foco, né, para não perder objetividade, clareza, carisma. Eu não estou trazendo isso a força do pai. A força da mãe, fé, coragem, a cura das relações, a flexibilidade, o jogo de cintura. Se eu tomei as dores da minha mãe, talvez eu tenha achado minha mãe menor, então eu não tomei a força dela. Não tenta entender isso agora, não. Só quero dizer que você pode estar virado para trás. Você também pode estar no lugar de um irmão aí. Você não é o primeiro irmão. Ah, Paulo, mas eu sou o primeiro. Sua mãe teve um aborto antes, então você já não é o primeiro. Né? Se você estiver no lugar errado, não está chovendo, está chovendo no seu chuveiro, só que você está tomando as dores de outro. Só... Às vezes você está fazendo o trabalho de um, dois, três. Você está fazendo esforço por três pessoas. Olha que louco isso, né? Esse louco no do melhor dos sentidos. Racionalmente, todo mundo quer prosperar. Óbvio, racionalmente você quer ter uma relação boa com o dinheiro. Mas por que, que ele não fica? Por que, que ele escapa das mãos? Por que, que você demora para ganhar quando ganha? Por que tem. Épocas, tem ciclos em que você tem perdas. Tem a ver com esse virar para trás, tá bom? Tá. E por que, que eu não consigo mudar de vida? Olha só isso. Eu não consigo mudar de vida porque uma parte inconsciente minha, que é a maior, a parte inconsciente é o deserto. A parte racional aqui do que eu enxergo é um punhado de areia. Esse inconsciente é muito maior. Muitas vezes essa parte inconsciente que é muito maior, ela não se sente pertencente, é uma das leis da constelação, o pertencimento a essa nova história. Eu considero jogadores de futebol, cantores de pagode, cantores sertanejo que agora já sabem disso, né? Por que você acha que alguns desses artistas ganham muito dinheiro e perdem? Claro que ele não quer perder o dinheiro, claro que ele não quer perder essa boa vida que ele tem, Claro, claro. claro. mas por que ele se sabota, se mete em escândalos, etc, etc? que já é o processo de autossabotagem, porque algo deles está se sentindo não pertencente a essa nova vida e tem né, um comprometimento inconsciente com o pertencimento da velha vida. É como se inconscientemente essa pessoa falasse eu estou me sentindo muito culpado por estar aqui, as pessoas a quem eu tenho uma fidelidade, laços energéticos, pai, mãe, irmão, a quem eu tenho esse laço energético, é me puxam para lá. E essa fidelidade cega, que chamamos assim no xamanismo, na constelação xamânica, lá, né? nos termos mais sistêmicos, mais da raiz, eu gosto de trabalhar muito a constelação lá na raiz, onde ela vem, né? eu me sinto pertencente ao velho mundo e é óbvio que eu vou fazer de tudo inconscientemente para voltar para cá. Então, o meu convite para você que está assistindo esse vídeo é vamos olhar, porque constelar é olhar com muita clareza não vamos fingir que isso não está acontecendo. Você já ganhou dinheiro várias vezes e perdeu. Você já arrumou bons empregos e deu algo errado lá. A empresa faliu, ou você brigou com o um chefe, entrou um novo chefe. Por que, que você não consegue essa ascensão, essa caminhada até o fim? Por que, que você não consegue terminar? Por que, que você não consegue se relacionar profissionalmente? Não é azar, não. Azar é, é você estar numa frequência abaixo do nível de consciência. É lógico que essas coisas vão te pegar. Tá? Vamos sair desse lugar Não é nada espiritual Não tem nada de espiritual aí Se alguém te mandou Mandinga espiritual, esse povo que gosta de falar disso E você pegou É porque você ainda está Desempoderado, ou virado para trás né? Ou No lugar de alguém aqui Porque se você está, tomou a força Que vem através de pai, através de mãe Foi para a vida Não tem mandinga, não tem macumba Não tem nada que derrube olhando lá para a missão, né? deixando as cargas, as crenças, as culpas, né? as dores daquilo que a gente não quer carregar, saindo desse lugar de salvador da família, né? você não é o salvador da família. Você não é maior que seu pai, maior que sua mãe. É para esse lugar que a gente vai. Olhando para frente, impossível você não prosperar. Eu falo muito isso para os meus alunos. É impossível você entender aqui, aqui na consciência, a visão sistêmica, e não ser uma pessoa próspera. Se você não entendeu isso, você, você não entendeu dentro da, da tua nova percepção. Se você não percebeu isso com novos olhos, novos ouvidos, então você não aprendeu. Tá? Mas quando você conhece essa visão sistêmica, quando você conhece pelo atendimento a sua história, ou quando você consegue pelo entendimento como aplicar isso no dia a dia, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. A serviço de algo maior, meu nome é Paulo César Oliveira. É, vou pedir para você clicar aqui e fazer a sua, a sua inscrição no canal e acompanhar futuros vídeos ou vir conhecer um trabalho meu pessoalmente. Raul, Raul, Raul.